Olá, estou aqui de volta agora para poder mostrar um pouquinho sobre o After Effects e vou mostrar basicamente como fazer ou como criar profundidade em uma imagem 2D. Quem é meu aluno está acostumado a fazer, né? Quem faz o módulo básico está acostumado a fazer usando o módulo de parallax. E, mas eu vou mostrar também usando uh, com projeção. Então vou começar com o módulo de parallax. Que é o mais simples e mais rápido. Eu vou dividir essa imagem em três etapas. Né? Então eu vou ter aqui o primeiro plano, vou ter aqui o segundo plano e vou ter aqui o terceiro plano ou o fundo. Então no meu primeiro plano eu vou selecionar aqui apenas a mesa. Não vou me preocupar muito agora com, com perfeição do roto, eu simplesmente me atentar só tentar separar as formas. No segundo plano, ou plano do centro, o que eu quero aqui agora é pegar essa área principal. Então vou lá de novo. Um, dois. Repara que eu estou usando também essa função que tem de. Estou usando a função que tem de dá um ciclo na cor das da máscara também é legal isso porque senão você acaba ficando com todas as máscaras, né, todos os shapes com a mesma cor e aí, se você tiver muito shape na tela acaba ficando confuso então deixa eu ver como é que está aqui agora isso aqui eu quero add isso aqui eu quero subtrair Ok, é isso que eu, quero. eu quero a interseção desses dois, então eu tenho aqui a minha mesa no primeiro, primeiro plano, eu tenho o segundo, eu tenho a, o centro, e no terceiro eu quero só o rosa invertido. Então se eu tirar isso aqui, eu tenho só agora só o céu. Eu preciso então converter esses três para módulo de 3D. Obviamente para poder visualizar isso, eu preciso de uma câmera. E agora eu vou começar a alinhar esses meus planos. Então para isso eu vou vir em duas vistas. Então estão aqui as duas. O meu terceiro plano, que é a parte mais funda, eu tenho que botar ele bem distante para poder começar a ver o paralaxe acontecendo e o primeiro plano eu vou trazer para frente um pouco só para poder ele ficar no primeiro plano bem destacado do resto obviamente eu tenho que fazer ajuste como você pode ver então aqui na mão eu vou trazer de volta esse e o fundo eu vou basicamente dar um scale nele para ele poder encaixar de novo um por exemplo aqui para baixo então se você olhar agora a minha imagem visualmente é a mesma coisa né? não tem diferença nenhuma da minha imagem original mas agora se eu pegar a câmera aqui, por exemplo, fazer um orbit eu tenho aqui todos os planos destacados então por exemplo, se eu fizer esse tipo de movimento eu consigo ver a minha mesa e o meu fundo obviamente que tem limitações mas por exemplo, se eu andar com a minha câmera Dependendo do quanto eu andar com a minha câmera, eu consigo ver o paralaxe acontecendo. Então, se por exemplo, se eu estivesse com um zoom um pouquinho maior, né, para poder me livrar dessas áreas, e é por isso que é uma vantagem de ter a imagem com a qualidade tão grande, porque eu posso aumentar o meu zoom e passear com a minha câmera, e ele vai me dar essa noção de perspectiva. Também posso entrar na imagem e repara que eu tenho o paralaxe acontecendo tanto na mesa quanto no, na minagem do fundo então esse é o, é o modo fácil de fazer chamado de paralaxe então dando continuidade à parte 2 Vou mostrar como fazer a mesma coisa usando o modo de projeção Então, esse aqui agora é projeção Eu vou usar esse aqui como um objeto 3D Ele sendo um objeto 3D Eu vou alterar o material dele clicando duas vezes Com a letra A E eu vou botar ele como Cast Shadows Only então você vai ver que esse material aqui agora, esse objeto da GoPro, né, que é o meu vídeo, ele apenas vai emitir sombra. É um jeito estranho pra mim, que o After Effects trabalha com a, com a projeção, mas tudo bem. Eu preciso obviamente de uma câmera, eu preciso também de uma luz, e eu vou precisar de um sólido. detalhe que na luz, também, eu tenho que ter o Cast Shadows ligado, senão ele não vai ter o que transmitir, ele não vai poder passar a sombra que vai estar usando o vídeo e eu preciso obviamente de algum lugar, né, alguma alguma alguma superfície para poder projetar, então eu vou ter um, um sólido, então eu vou ter um sólido branco, vai ser um 3D também, onde eu vou projetar esse meu objeto então primeiramente eu vou pegar a minha câmera Se eu olhar aqui em duas vistas eu vou ver que eu tenho a minha câmera e a minha luz Eu tenho que ter os dois na mesma posição Então eu vou copiar a posição da câmera e colar na luz E fazer o mesmo com o meu vídeo Só estou apertando Ctrl, -V, Ctrl C e Ctrl V né? E ele vai posicionar e vai botar a posição de todos os objetos no mesmo lugar para a minha Gopro né? ou seja, para o meu vídeo aqui no caso ele tem que ficar em frente à, à lente ou seja, dentro da lente como se fosse um negativo de verdade né? daquelas... Uh, do, do cinema antigo então a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar o meu vídeo na frente da, da lente e depois fazer o meu vídeo caber na lente, então para isso eu vou reduzir o meu vídeo e eu julgo só para enxergar o vídeo, o que eu vou fazer aqui por agora, eu vou tirar essa opção para poder conseguir enxergar o tamanho do meu vídeo, então eu estou vendo que está grande ainda, vou botar ele aqui menor, e vamos ver se isso talvez seja o suficiente. Eu tenho o meu sólido. Nesse meu sólido, eu vou usar um grid e já é um fog 3D. E vou só também, para ficar fácil a minha vida, vou usar um corner pin. Então, quando eu olhar aqui o meu, o meu vídeo, o meu quando olhar aqui dentro eu posso pegar o meu corner pin só desabilitei o 3D para poder usar melhor o corner pin então eu vou deixar um para ser o chão nesse caso Então aqui vai ser o chão Então O segundo vai ser a minha grade. eu Vou botar uma grade aqui. É, se você não quiser que isso aconteça o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo sem não dizer que isso acontece o tempo todo, é só bloquear o, as outras camadas né? você usa o cadeado nas duas camadas e você garante que isso não vai acontecer toda hora de você ficar clicando sem querer no, nas outras camadas vou acelerar a direita só mudando um pouco de leve para poder ver modos diferentes de fazer a mesma coisa Por último, o fundo. preferir se a propriedade de todos está igual eu preciso abrir ah, a extensão 3D, obviamente deixa eu remover o grid a gente tem um grid, ok ah, eu tenho um grid grid grid então esses objetos, esses planos tem que ter Accept Lights Off, porque senão ele vai alterar a cor né, a parte da da sombra. E se eu pegar a minha GoPro aqui de novo? e botar na Gopro cast é Shadows Only e o Light Transmission em 100% tá aqui a minha projeção são detalhes pode não ser tão fácil de lembrar mas aqui eu já consigo ver minha projeção o que eu tô vendo aqui agora são esses vácuos entre as, os sólidos e por que a imagem está com a qualidade tão baixa? A imagem fica com a qualidade baixa por causa do tamanho do, do, do mapeamento. Então se eu vier aqui, né, eu cliquei aqui na, na, nesse, nesse, nessas três linhas, não adianta clicar aqui em cima, ou no projeto, não adianta clicar, porque esse projeto Settings aqui não tem o que eu quero. O que eu quero é na composição. Então eu tenho que clicar na composição, Composition Settings, quando eu venho em avançado, opções, então aqui eu tenho tá vendo, ó, o mapeamento de sombra, então, a resolução. Então se eu botar 4000 por exemplo, ele melhora consideravelmente a minha qualidade, sendo que eu ainda estou vendo em 50%. Se eu botar em full, você repara que eu tenho a imagem perfeita, e se eu mover aqui agora com a minha câmera, Ah, detalhe 1, pequeno detalhe, eu tenho o meu BG, o que eu tenho que fazer com ele é, deixa eu só dar uma resetada nessa posição da câmera, então, voltei a câmera posição original, o que eu tenho que fazer com esse meu BG, obviamente, é alterar o plano dele. Eu vou mover para trás em Z. Repara que ele está pequeno, mas isso não é problema, porque como é uma projeção eu só preciso aumentar o tamanho do meu, do meu plano. Então agora de novo, se eu pegar a minha câmera e mover a minha câmera, eu tenho a minha projeção feita igual aos outros. Vou dar para uma câmera, uma, uma, uma vista só. Né? Repara que o movimento do paralaxe funciona igual ou relativamente parecido com o outro, o outro projeto. Eu também vou ter essas limitações. Obviamente que eu, eu poderia fazer isso de outra forma. Uh, fazendo mais sólidos separando sólidos separando cada um dos itens e tentar fazer uma sobreposição melhor mas uh, o princípio é esse e... é isso aí. são duas formas de fazer a perspectiva em 3D dentro do, do After Effects se você gostou desse vídeo dá um like se você quiser ver os próximos vídeos, assine o canal e até a próxima. Obrigado por assistir.